Olá! O meu nome é Kelly e esse é meu sinal. O vídeo de hoje será sobre qual tema? Nós vamos aprender sobre locução adverbial e os adverbios de modo em libras. Muito legal, não é mesmo? Mas primeiro eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e também curtirem esse vídeo porque isso nos ajuda a criar novos conteúdos semanalmente sobre a cultura surda e a Libras. Então, agora vamos às locuções e aos advérbios? Melhor. Demorar. Rápido muito bom, muito mal, muito demorado, muito claro, muito alegre, negativo, muito triste, Muito difícil. Sentimento. Muito simples. Então, agora, vamos ver como contextualizá-los na Libras. Ele dirige rapidamente. Explicar pacientemente. Tristeza. Não vou à festa. Então, gostaram desse vídeo? Coloque suas sugestões e curiosidades que vocês gostariam de aprender sobre a cultura surda e a Libras para as próximas postagens. Tchau!